Oi, Gestão da Paisagem, vamos falar sobre o urbanismo convencional. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Zang Neto, muito agradecido por, por acompanharem o canal. No vídeo de hoje eu quero abordar um pouquinho, a gente tem falado de água, erosão, né? A, a engenharia convencional, tradicional, até poucos anos ou poucas décadas atrás, tinha a ideia de que a gente deve fazer as coisas para a água chegar rápido no fundo de vale e aí eventualmente ampliar o, o canal de drenagem para ela sair rápido da bacia. O tempo provou que isso não é assim, muito pelo contrário. Isso acaba auxiliando né, em processos de, de acúmulo de água no fundo de, de vale, que a gente vai chamar aí de, de enchente. Então, a ideia hoje mudou. A ideia hoje é conseguir segurar o um máximo de água possível a montante, então, nos topos de morro, e, e liberando essa água aos poucos, para dar tempo dessa, dessa água deixar a bacia de uma maneira mais adequada. Existem cálculos para fazer isso e tudo mais. Mas o que a gente está vendo e a gente vai ver nesse vídeo de hoje... É a velha engenharia, com aquela ideia de que a gente tem que fazer as ruas e tudo mais para despachar a água logo que está chegando naquela vertente e mandar tudo para o fundo de vale. O que a gente já viu que está superado. Mas mesmo assim a gente vai ver um, uns dois ou três vídeos em que a gente continua reproduzindo isso, o que dá uma indicação para a gente aí de que ou o pessoal que está fazendo esses loteamentos é da velha guarda, é de uma escola mais antiga, ou então que as nossas escolas de engenharia, vocês sabem, eu não sou engenheiro, sou biólogo, ou então que as nossas escolas de engenharia ainda não atinaram para isso e continuam reproduzindo velhos esquemas. Ou talvez sejam as duas coisas ao mesmo tempo, não, não sei. Bom, mas aí como é que a gente tem uma ideia do volume de água é, que deixa de infiltrar nesse lugar? Então, lembrando o bairro que a gente vai ver, ou o pedaço da cidade que a gente vai ver, que pode ser qualquer cidade, em qualquer lugar, em qualquer lugar do, do, do país, é, com o Google Earth eu consigo estabelecer o perímetro do lugar e aí eu tenho a área desse lugar, e a área deu mais ou menos oito hectares, oito hectares equivale a 80 mil metros quadrados, legal. Só que 80 mil metros quadrados, quase que tudo impermeabilizado. Os telhados das casas e, e mesmo o, o terreno das casas, o, o pessoal gosta de tacar concreto em tudo. Né? Então, impermeabiliza todo, todo esse lugar. Se está impermeabilizando, está impedindo a água de entrar. Se a água não está entrando, logo ela vai para a rua e vai escorrer, né? ou pelas... Tubulações e levar isso direto para o fundo do vale ou vai escorrer pela rua e também vai lá para o fundo do vale. Então, fazendo uns cálculos rápidos aqui: 8 hectares, 80 mil metros quadrados. As chuvas, a intensidade das chuvas é medida mais ou menos assim: até 2,5 milímetros é uma chuva fraca, de 2,5 a 10, uma moderada, de 10 a 50, uma chuva forte, e acima de 50, é um temporal. Né? Para a gente ter uma ideia, vamos pegar aqui 20 milímetros de chuva. 20 milímetros não é de, em uma hora. Não é difícil cair 20 milímetros em uma hora durante a época de, de verão. Né? Dezembro, janeiro aqui nessa região, que, é os, que são os meses mais chuvosos, e até fevereiro, mas aí já cai um pouco. Né? Dezembro e janeiro chove bastante, então 20 milímetros... Não é difícil de ter uma chuva forte dessa. Fazendo os cálculos, 80 mil metros quadrados, que estão impermeabilizados, vezes 20 milímetros, isso vai dar, duas vezes 8 16, 1 milhão e seiscentos mil litros d'água que vão cair em uma hora nesse lugar que a gente vai ver. É muita água. Agora, imagina isso esparramado por uma cidade inteira. Uma cidade como São Paulo, por exemplo, que está tudo impermeabilizado. Aí, aí nós estamos pedindo mesmo para ter né, complicações. Vamos dar uma olhada. Bem, do que a gente tem visto, já dá para a gente começar a tirar algumas conclusões, alguns aprendizados. Esse daqui é um bairro qualquer, de uma cidade qualquer, né, junto de montanhas. E a gente vê que a gente ainda vai reproduzindo algumas coisas que a gente já deveria ter ultrapassado, por exemplo, deixa eu aproximar um pouquinho mais aqui, olha a abertura das ruas, como é que tem sido, morro abaixo, então pega lá do alto do morro e vai descendo até o fundo de vale, do que a gente tem visto até agora? já dá para imaginar algumas coisas que vão acontecer. Por exemplo, o que é que vai acontecer com a água que cai em, todo, em, em toda essa declividade, ou em toda essa face do morro? Não tem nada segurando essa água e ela vai descer direto para o fundo do vale. E ela tende a ganhar mais força à medida que chega aqui embaixo. O solo já está todo impermeabilizado. As casas, os terrenos estão todos impermeabilizados. Então, muito provavelmente, a maior parte do, do pessoal que mora aqui não faz captação de água de chuva. A maior parte já impermeabilizou o terreno, não tem infiltração de água. Logo, toda a água que cai aqui nesse conjunto, nessa área toda aqui, deixa eu mostrar aqui, ó. Então, toda a água que cai nessa área aqui, ela não consegue infiltrar. Logo, se ela não infiltra, ela vai correr por onde ela pode correr e ela vai descer tudo para o fundo do vale. Então, essa quantidade de água, ela poderia estar sendo armazenada lá no morro, mas, no entanto, isso não acontece. O caminho é direto para a água descer para o fundo do vale. E quando ela desce para o fundo do vale, ela vai encontrar em épocas de chuva ela vai encontrar o ribeirão já com um volume maior de água e vai aumentar ainda mais esse volume de água. De maneira que a gente acaba contribuindo com a impermeabilização de todo esse espaço, a gente acaba contribuindo com a chegada de um volume muito grande de água no fundo do vale e aí a gente potencializa o, o processo de inundação que seria natural do rio extravasar o, o, o seu leito natural e ir para a várzea. Só que a várzea, a gente está vendo, a várzea já está toda ocupada, também impermeabilizada. Logo a água não tem para onde ir, ela vai subir e ela vai voltar para o lugar que era dela antes. Em outras palavras, inundação né? da, da cidade. A gente vê, esse aqui é um, é um outro bairro, um outro loteamento acontecendo é, há pouco tempo, ele foi aberto há pouco tempo, mas também reproduzindo o, o velho esquema. Toda a água que vem aqui por esse lado, não tem nada segurando ela. E ela vai descer direto por aqui e vai seguir direto para o fundo do vale. O que, que a gente deveria estar tá fazendo? A gente deveria estar priorizando ruas como essa daqui, que elas seguem na horizontal, elas seguem é, na curva de nível do morro, de maneira que a água quando chega ela diminui a velocidade e ela teria tempo para infiltrar. Nós estamos desenvolvendo, a sociedade está desenvolvendo algumas alternativas, aí captação de água de chuva. Quanto mais tempo essa água ficar lá em cima no morro, melhor num evento de, de chuva muito forte. A gente capta a água lá em cima e evita que essa água desça. Outra possibilidade, asfalto permeável. Muitas cidades já estão começando a adotar isso. O que é o asfalto permeável? É um asfalto é, que ele tem a qualidade mesmo do asfalto, mas ele tem uma porosidade maior, de maneira que a água infiltra. Pelo asfalto e não corre Morro abaixo Vamos chegar um pouco mais ali na frente então, Olha só a declividade Dessa rampa E dá para imaginar A força que a água vem Na hora que ela desce por aqui A gente percebe Que toda pista tem uma certa ondulação né? A parte central É mais alta para distribuir a água de um lado e de outro. A água nessa rua aqui, que ela tá ela tá vindo com relativa pouca velocidade, né? porque ela está seguindo mais ou menos a curva de nível. A declividade dessa rampa aqui é pequena, mas vamos ver só né? a água que passa por aqui. Olha só a capacidade de transporte dela. Isso tudo aqui é pedra que estava lá para cima, que foi sendo arrancada do asfalto e trazida aqui para baixo. Chegou aqui nesse pedaço, ela juntou com água que vinha aqui desse outro lado, formando uma pequena represa aqui. Com isso diminui a velocidade da água, diminui o poder de carregamento que a água tem, porque diminuiu a velocidade, e aí os sedimentos, vão, os sedimentos vão se acumulando. Então olha isso aqui, ó. a quantidade de pedra e de areia que aí atravessa por outro lado. No outro lado começa a ganhar nova velocidade e vai descer aqui pela rua. Toda essa pedra que está aqui, aqui desse outro lado também, tudo isso daqui foi arrancado do asfalto. Então a gente pode seguir aqui a caminhada, a gente vai começar a ver né, pequenos buracos no asfalto. Isso daqui é perda de dinheiro, isso daqui é mau planejamento, isso daqui pode resultar em danos sérios, tanto para as vias, quanto para as casas que estão... A Jusante, imagina, se não tem isso tudo aqui, dependendo da força da água, ela leva tudo. Leva de pedrisco, pedras maiores, né? pode rolar pedras enormes. O que tiver na frente, dependendo da rampa e do volume da água, pode levar ônibus, caminhão, o que tiver na frente. Pois é, então é isso por hoje. Espero que estejam curtindo, que, que seja interessante. E a gente evita fazer contas, apresentar números e tudo mais. Né? É mais um, uma conversa para a gente entender e ir entendendo os processos. E a gente está agora só levantando os problemas. Mais à frente a gente vai ter alguns vídeos trazendo as soluções. Mas por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima.